Nossa, esse título do vlog ficou meio bizarro. Mas na verdade, a gente vai falar exatamente disso, de acessórios de dentes de sabre. Hoje em dia a gente tá encontrando várias coisas feitas de dente ou que representem dente, seja de sabre, de marfim, de tubarão, whatever, por aí. E eu gosto muito de um acessório que tá tipo super em alta, que são os colares de dente de sabre e eu acho eles incríveis só que eles são tão caros que dá até preguiça da gente ir lá e comprar um por isso eu decidi trazer pra vocês um tutorial explicando como fazer um colar super maneiro, feito de dente de sabre, com materiais baratos e muito, muito fáceis de encontrar então se você é do outro lado é que nem eu e gosta dessas coisas diferentes, confere o vídeo você vai precisar de Durepox Cordão de couro Caneta permanente Cola Super Bonder ou qualquer outra similar Esmalte prata Base brilhante Tinta branca. Argolas. Fecho quadrado. Fecho mosquete. Alicates. Miçangas de furo médio Mistura a massa clara com a escura do Durepox até que ele fique um cinza bem homogêneo com a massa pronta, eu vou começar a moldar o meu dente no formato que eu achar legal e depois eu espero secar. Depois de seco, eu enrolo um pedacinho de cordão e vou colando ele na parte de cima do dente para dar acabamento, mas eu deixo um buraquinho para poder colocar o passador do colar. Usando caneta permanente, eu vou criando texturas, como se fossem buraquinhos para envelhecer o dente. Para deixar esses buraquinhos ainda mais realistas, eu faço algumas manchinhas brancas por eles. que eu deixei eu coloco um pedaço de durepox e em seguida eu coloco uma argolinha para ser o passador do colar Eu uso um esmalte prata para dar uma sujadinha pelo dente e deixar ele com cara de mais caro. Com o durepox do passante já seco, eu pinto ele com a caneta permanente para que ele fique todo pretinho. Para finalizar a pintura do dente, eu passo duas mãos de verniz. Coloco o cordão pelo passante e fixo ele com uma miçanga para ficar bem maneiro. os fechos na ponta do cordão usando o alicate. Música Fixo as argolinhas e o fecho mosquetinho e pronto! O Colar ficou foda! É isso aí pessoal, eu realmente espero que vocês tenham gostado desse tutorial Se vocês fizerem do outro lado, não se esqueçam de me mandar foto Porque eu adoro ver tudo que vocês fazem por aí